Zé Máximos Divulgações O maior instrumento musical conhecido é o órgão de tubos. Ele tem uma longa história que remonta a cerca de 200 a.C., quando os gregos criaram o hidraulis, um órgão movido à água. O primeiro órgão de tubos propriamente dito foi construído no século III d.C. pelos romanos, e desde então o instrumento evoluiu significativamente. O órgão de tubos consiste em uma série de tubos que produzem som quando o ar é soprado através deles. Os tubos são organizados em fileiras e cada fileira é controlada por um conjunto de chaves. Ao longo da Idade Média e do Renascimento, o órgão de tubos se tornou um instrumento importante nas igrejas. Compositores como Johann Sebastian Bach e George Friedrich rendeu escrevendo peças musicais especialmente para ele. Durante o Barroco, o órgão se tornou ainda mais elaborado, com vários teclados e pedais para permitir que o organista tocasse vários sons simultaneamente. Hoje, os maiores órgãos de tubos do mundo estão em catedrais e salas de concerto em todo o mundo. O maior órgão do mundo, localizado na Catedral de Passau, na Alemanha, possui mais de 17 mil tubos e cinco teclados. Outros exemplos notáveis incluem o órgão Vanamaker na Filadélfia, Estados Unidos, que tem mais de 28 mil tubos, e o órgão de Notre-Dame, em Montreal, que possui 7 mil tubos. O órgão de tubos é um instrumento único em sua capacidade de produzir uma ampla gama de sons, desde o som mais suave e suave até o som mais poderoso e grandioso. Sua história é rica e fascinante. E o instrumento continua a ser uma parte importante da música sacra e clássica em todo o mundo. Além de ser um instrumento de destaque na música sacra e clássica, o órgão de tubos também foi utilizado em outros gêneros musicais, como o rock e o jazz. Bandas como The Doors e Pink Floyd usaram o som do órgão em suas músicas, dando a ele um novo público e uma nova geração de admiradores. Além disso, o órgão de tubos é um instrumento que requer habilidade técnica apurada para ser tocado. O organista deve ser capaz de coordenar várias mãos e pés para produzir os sons desejados, e muitas vezes a música que ele toca é muito complexa e desafiadora. O órgão de tubos também é um instrumento que requer manutenção constante, devido à grande quantidade de peças que o compõem. Os tubos devem ser limpos e ajustados regularmente, e a madeira e os materiais utilizados na construção do instrumento devem ser cuidadosamente monitorados para garantir sua integridade. No entanto, apesar de seus desafios, o órgão de tubos continua a ser um instrumento reverenciado e apreciado em todo o mundo, pela sua história, sua beleza e pela qualidade sonora única que ele produz.